Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 5. O que o Bitcoin não é? Muitas pessoas ouvem falar de Bitcoin pela primeira vez através das notícias de como o preço subiu, de quanto o valor é alto. Nossa, como um Bitcoin pode custar 3 mil reais? Então essas notícias acabam levando as pessoas a pensar que são é uma espécie de golpe ou algum esquema. E nesse episódio eu vou falar de alguns esquemas que são atribuídos ao Bitcoin, tentando mostrar por que eles não se aplicam. Será que o Bitcoin é uma pirâmide? Bom, um esquema de pirâmide é um esquema normalmente de marketing multinível, onde você tem uma pessoa e tem várias pessoas ligadas a essa pessoa. Funciona mais ou menos no esquema onde a pessoa de cima... Ela precisa que as pessoas de baixo tenham algum tipo de gasto ou algum tipo de lucro e as pessoas de cima recebem um percentual em cima desse lucro ou gasto que as pessoas que estão abaixo dela possuem. E o esquema é chamado de pirâmide justamente porque fica como uma pirâmide onde tem poucas pessoas no topo com muitas pessoas abaixo dela e essas pessoas abaixo é que fazem com que as do topo ganhem muito dinheiro. Muitas pessoas acham que o Bitcoin é um esquema de pirâmide porque as pessoas que compraram Bitcoin primeiro acabaram tendo um lucro maior. Mas só que não faz nenhum sentido comparar o Bitcoin a um esquema de pirâmide porque ninguém ganha em cima do lucro de ninguém. É simplesmente uma questão de quem entrou primeiro pôde comprar mais por um valor menor. Agora que o preço está mais alto, por causa da demanda, quem comprou mais baixo, obviamente, teve os seus bitcoins valorizados. Ao contrário do esquema de pirâmide, no bitcoin não existe nenhum tipo de afiliação ou ligação entre as pessoas. Então, ninguém vai te convidar para comprar bitcoins e você tem que convidar outras pessoas para comprar também. Isso não, não faz o menor sentido e não se aplica ao bitcoin. Ou seja, o bitcoin não é um esquema de pirâmide. O Bitcoin é um esquema Ponzi. O esquema Ponzi tem esse nome por causa de Charles Ponzi, que aplicou um golpe em 1920. O esquema Ponzi geralmente consiste em alguém oferecer um retorno rápido e alto a algum tipo de investimento. Durante algum tempo, o esquema se mantém porque os investidores mais antigos são pagos com os investimentos dos investidores mais novos. Mas assim que para de aparecer novos investidores ou que os investidores resolvem retirar o lucro de uma vez, o esquema todo entra em colapso e percebe-se que, na verdade, não, não tem investimento nenhum. Em 2008, nos Estados Unidos, um cara chamado Bernard Madoff aplicou um esquema Ponzi e, com a crise, muitas as pessoas que tinham o dinheiro investido acabaram correndo para pegar os seus lucros de volta por causa do, da crise e foi quando o esquema foi descoberto. Muita gente, inclusive grandes empresas de investimento, acabaram caindo nesse esquema e perderam bilhões. No caso do Bitcoin, não existe alguém que coordena o esquema. Então, não tem alguém pegando novas pessoas para conseguir pagar as que já estão. O Bitcoin é simplesmente uma questão de demanda. Se mais pessoas demandarem, o preço aumenta. Se menos pessoas demandarem, o preço vai cair. É simples assim. Além do mais, o Bitcoin ele pode ser visto como um investimento, mas ele não foi concebido para ser um investimento. A parte de investimento onde você tem ou não lucro está simplesmente na aposta das pessoas que acreditam que o valor do momento é mais baixo do que o valor que ele pode chegar, ou seja, o Bitcoin não é um esquema Ponzi. Outra comparação que eu já ouvi fazer ao Bitcoin é que ele se assemelha ao que aconteceu com as tulipas holandesas. Por volta de 1600, a tulipa ela se tornou uma planta exótica em Amsterdã, na Holanda, chegando a ser inclusive um sinal de status pessoas começaram a cultivar e o preço da tulipa começou a aumentar. O problema é que a tulipa demora de 7 a 12 anos para florescer, então as pessoas começaram a especular no mercado futuro. Começavam a negociar contratos de compra de tulipas. Por volta de 1937, em uma cidade da Holanda chamada Harlem, os compradores faltaram ao leilão dos contratos de tulipa. Provavelmente a falta deles foi por causa do surto de peste bubônica que estava acontecendo na época. Mas isso gerou um pânico entre os vendedores e o preço então entrou em colapso e houve um crash. Muitas pessoas fazem a relação desse caso com o Bitcoin porque muita gente compra num preço hoje esperando que esse valor suba para então vender. E o Bitcoin, na verdade, ele foi concebido para ser uma moeda. Queria aproveitar esse ponto para explicar mais ou menos o que define uma moeda. Para algo ser considerado moeda, precisa ter algumas características. Por exemplo, precisa ser uma unidade contábil, ou seja, servir como referência. Então, você usa aquela unidade como referência para dar ideia do valor de alguma coisa. Então, quando você diz que algo custa 200 reais você está usando o real como referência para o valor daquela coisa. Tem que servir como meio de troca, tem que ser portável, tem que ser durável, tem que ser divisível e tem que guardar valor por longos períodos de tempo. E é mais ou menos isso que define o que é dinheiro. O Bitcoin ele serve como dinheiro, ele tem todas essas características e ao contrário dos contratos de tulipa, ele não representa algo. Os contratos de tulipa representavam a compra futura das tulipas. Por isso que ele entrou em colapso no momento que as pessoas perceberam que ela tinha apenas o contrato e ela não tinha nenhum interesse na tulipa. Então, no caso do Bitcoin, o valor ele está nele. Ele não está na representação do que ele pode ser. Ele é o próprio valor. Assim como o ouro, o valor ele não sobe e desce por causa de um ganho futuro. O valor sobe e desce por causa da demanda. Assim como o ouro, é a demanda que vai definir o valor dele, se o valor dele vai aumentar ou não. Por isso o Bitcoin não é o mesmo caso das tulipas holandesas. De todas as coisas que dizem que o Bitcoin é, a que talvez seja a mais comum seja o Bitcoin é uma bolha. E muita gente diz isso principalmente quando vê dados do tipo em um ano o Bitcoin valorizou 10 mil por cento. Na verdade, o que define uma bolha não é a velocidade com que algo cresce, e sim se o valor está acima do valor real, ou seja, do valor intrínseco daquela coisa. No caso das tulipas, era uma bolha porque o crescimento foi rápido e foi realmente muito acima do que uma tulipa valia de verdade. No caso do Bitcoin, pode e pode não ser uma bolha. É impossível você dizer que é uma bolha, porque ninguém sabe quanto que vale um Bitcoin. Tem muitas características do Bitcoin que podem fazer ele valer muito, muito mais do que ele vale hoje. Uma delas, por exemplo, é você conseguir carregar um montante muito grande de dinheiro sem precisar se preocupar com espaço, ou poder guardar o seu dinheiro sem precisar confiar em uma instituição financeira, ou confiar nas decisões normalmente políticas dos governos. É por esse motivo que muita gente prega o uso do ouro como forma de manter o seu poder aquisitivo. Em um programa mais para frente, eu vou comparar as moedas emitidas pelo governo com esses outros mecanismos de guardar valor por longos períodos de tempo, como o caso do Bitcoin e do ouro. Apesar de não ser uma solução perfeita, o Bitcoin é uma maneira de guardar, transferir e transportar de pequenas a grandes quantidades de valor. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos essas comparações que são feitas com bitcoins e esses esquemas fraudulentos. E se tiver dúvidas ou tiver algum assunto que gostaria que eu abordasse aqui sobre bitcoin, deixa aí nos comentários que eu abordo num episódio mais pra frente. Okay? Então é isso, falou, abraço, até mais.